Como é que é pessoal, eu sou Spartini, muito bem vindos Ora, hoje temos um jogo de, que se chama Mio Motors como vocês já podem ver aí Isto é um jogo da Arte Vortox Vortex, acho que é assim que se diz uh, É um jogo que saiu agora para o Steam saiu há pouco tempo, saiu uh, em Junho não, não me recordo bem mas acho que sim, para, logo ao início 4 ou 5 de, de Junho uh, Neste jogo, basicamente, nós vamos jogar muita semelhança do Mario Kart uh, daqueles jogos antigos Uh, onde temos as nossas pistas, temos que percorrer as pistas uh, e temos que apanhar uh, apanhamos bombas, apanhamos nitro, apanhamos várias coisas para derrubar os nossos adversários uh, porque o miau, miau por esta mesma razão, os nossos opa, aqui está, os nossos opa, méritos, os nossos players, os nossos os bonecos que vamos poder escolher para conduzir aqui nas nossas provas são todos gatinhos uns mais feios ou mais bonitos do que outros mas são todos Artvostok vo Vostok, sim, Ora, vamos lá ver Ah, uh, começamos já aqui, não, não temos direito a de escolher e... huh? Dear Rocky You invite you to the Participate in the Não me well, deixaram ler, o cara will be proud of me, grandpa Vê hey lá Estamos aqui a ver que já temos aqui Um, um adversário à altura É hey. isso mas agora ainda é história, é só isso? Hum, tlax, rrr, uh, que leque-se! Ui, que medo de um gasto rápido para os vídeos! Ah, mas vamos à frente, muito bem! Ok, o que é que se vai passar? Ah, filho de uma égua! Onde é que o gajo foi? Ah, está muito baixo, filho da mãe, ah! Batuta do caraca, é isto? Mia. e tu call yourself a racer. Then he's not blessed for us like this. He leaned race very well. The green trophy for my collection of losers, I oh, call Take it back. Shit there. Okay, então temos aqui uma historizita. Temos que, certamente, treinar o máximo possível e bip. Meu fixi. Beja alguém. Apelidos, ok. Ui, mas esperou Ah, oh, aqui tinha olha lá. está nós, viram? Escolhinho e tudo. É, ah, a gente vai ganhar coragem. I will not give up. Muito bem, ok. Então temos aqui um bocadinho de história, né? Temos já um, um adversário direto. Okay, vamos começar -se. Oh, hi, so you decided to participate in the championship? Good for you. Let me help you to understand the rules. To accelerate your brake cues. You. Oh, ok. And to turn left and right. While holding the acceleration button, try to stay in the green zone. Be careful not to over overheat the engine, said you Hahaha! Opa, isso vira um Ah, afinal, não! Talvez, talvez vira vira, vira! Boa, boa, a gente não precisa isso vai para acelerar! Então, fazer bem as curvas! Ui! Ui, o que é aquilo? No meio da. O que é isto? There is a lot of weapons that around the whole track! Use it to naturalize opponents! Estou a uma voz velhinha, mas agora olha o que temos! Just aim and pull the trigger! Ui, ui, ui, ui... caraças dos... Como é que eu... como é que eu puxo? Olha, eu estou perdido, perdi a coisa... Não tinha mar, não tinha, né? Ah, cabrões apanharam tudo! Ui, o que bg 3 Ah? Você está fazendo great. Foi o handbrake para entrar Drift Mode e facilmente lidar com os turnos complexos. Ah... Ooh puto oh, oh caraca isso tudo acabou por ok ai me engano não é uhuu ok drift drift drift temos que fazer drift isso isso isso está ga ga ga ga ga ga ga ga <sharp> ga o que <inhale> é isso peraí como é como é como é que eu te No ar? há uh, uh, drift drift ok You are a road obstacles and weapons opponents They inflict damage on your car Damage car can... We'll go slower Ah, mas a gente tem uma cena, eu já vi E é no meio das... Oh, exatamente Pick up repairs containers to fix your car Temos aí uh, no meio do... Da pista já vi que... daqui é quieto! Ora, era aquilo, por exemplo Ah, não tem podes E depois isto de era em arte. Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ui! Ah, Ai, só fiz as nela! Ai, ah, só fiz as nera. Ah! Aaaah! Aí é, ai! Aí é! Aê! Aê! Estupido merda! Drift! <laughs> ui! Ui! Foste! <laughs> ui. ui! Ui! Pedras! Pedras! Pois! Foi de pedra! Um gol de pedra! Ok? Temos um reper. O que é que fizeste? Quer mais devagar ou quê? Não dá para dar para trás? Y. Hã? O que é que é isso? We can bring Well done! You came first! I know you can count on me! Winning one of the top places you will get the stars! The better results, the more stars you okay. get. Yeah, sure, say. Stay well in touch. The stars will allow to open new weapons cars and hills, so try to collect as many stars as possible! Okay, look away! First step, I am saluted. First step! The charge... Uh, okay. We have this now. AU and we don't have anything. And we only have the ROC here. Okay, uh, okay. that's okay. que look, it Ah, it's in the chocolate. Now it's not good. It's to play the color of the car, I don't know. It's the color of the equipment. The And here begins the most interesting The is to disable his Togo então, tem, tem, tem que matá-los, dispará-los todos E points veículo mais points, mais stars você terá Ok Mas that enemies also do not também Não se Não Você perde um ponto que você carro se Cagando a merda, tenho que fugir. Eu acredito você pode fazer pouco que pouco não conseguimos o, o máximo Acabou Boy, boy, boy. Ah, dear voice. <worst>. Uy. Ah, you're looking at the raw. Okay. Pets are simple weapons, can only be charged weapons. Now you can use it to annoy particular disturbing rivals. Pay attention to the charge skill. Se it's assim é full, você pode hold o botão e sua arma vai requerir mais poder de destruição. Caraca, nunca mais calas! Charge weapons are more powerful than regular Se você a impacto mais damage, você tem a poder de Ui, ui, então, então mas virou-se porque? Virou-se porque? Ah, merda. Oi, pera, pera, vamos pegar coisa. Hein? Oh Ah, oh, oh, oh. <laughs> oh, no no no de um repair Oh Preciso de repair, é um oh, de Deixa-me oh. Repair Toma Toma Jané oh, oh. Oi camera. Mais repair Ali, ui, quase que acertou. Ui, ui, não, não, não, salta, salta, salta. Caraças, gostam mesmo atrás de mim. Olha o Reaper, olha oh, o Reaper. Reaper, Reaper, tem não, quem ganhou? Não faço ideia, ganhei 4 estrelas, 3 estrelas, 4 pontos, new record. Os meus bois garais, gum gum <risos> Ok, new power up, ganhamos okay, Ah impulse Então isto o que é? Desativa os gajos não? Vamos ver como é que está o impulse Navigate Change Color Ah que fixe. posso mudar também o gajo? Não, é sempre a mesma coisa Então ah até gostou do amarelo Mas vamos jogar com o verlinho a ver Come and come! In the strike mode, you can destroy all of your opponents. Not only with weapons, but also with the rain, rain pinging. I don't know if I can escape it too fast. Boomba! <laughs> Perfecto! Oh my god, oh miau! This is possible. And I'm much faster than guys. Ui! You cannot pick up a new weapon without using the old one. Quickly drop your weapon, click. Ah, tu era esta merda que eu estava a fazer há bocado. Estava a mandar as armas em vez de dispararem. Estava a mandar as armas colocar as. Ui, estava ali umas.. Oh! Estavam ali umas novas! Manda fora! Manda-se aquilo! E aí o um impulso! Um impulso! Estava a. era de ver os gajos a. Pay attention! Now that you have acesso to gun energy, you can spend it on nitro and hard spots. Keep it with your opponent to so you can jump ahead. Ora, okay. Do not let your opponent catch you. catch with you. All oil, oil in the road to. Vamos <laughs> pôr ole, remember. Vamos por aqui, Ih, ih, não posso usar agora. Ui, ui, pera, pera, pera, pera. Posso usar agora? Não? Já não tem tem, tem que esperar aqui o outra vez é? Né? Uh -oh, drift my man. E? E Ui Ok, tenho que esperar aqui o E depois é que posso usar o óleo que, é que estás? Ah, tá ficha. Tipo o impulso tá bem Se os gajos verem a passar, damos o um impulso Já tive os seus papás Ui, Então, então... Também conta não o cara seja o cara seja o cara da vaca cara seja dentro da vaca o cara duas vacas Duas de o cara o Output nitro, um driftzinho, driftzinho, oil master duke, <risos> oil master duke, continua, continua, vamos ir bem, vamos ir bem, uh, e os catos, os catos do tamanho do carro, olha para esta merda, oh, logo dois, a sério, vamos lançar isto, os nitro os Nitro, off, uma égua, visto isto, gajo, em não, a sério, mesmo no final. O gajo a usar óleo, frias pá, sou demasiado inteligente para ti. Oi, ah, impulso! Vida mãe! Ei, mas é ele! Venha, venha, venha! Venha, venha, tem um gajo! Tem um gajo! Drift nada, o que é? Tu vou fazer drift no quê? No ar? Em esparva o quê? Bora, bora, bora, bora, sai da frente! da frente Ui que coisa boa Isso <risos> da oh, puca merda duas vezes Três vezes a sério A sério estão a brincar comigo Só podem Ei, caralho Bora bora Ui isto estamos, estamos quase não é? Estamos quase Usa nitro Usa Nitro, homem. Não tens Nitro, não, pá, precisamos de Nitro. Ui as rochas. Ui as rochas. Já passamos, já passamos todas. Nitro. Nitro bem. Ui, ui. Ai ai ai ai ai ai ai. O que é que eles vêm? Quem é um jogo dos Cowboy Lust! Once of Strange. Piuá. Piwa? Muito bem, dois segundos à frente, não se chill, waves, that... Quarenta, mas hipótese. The charge chills emit energy waves. da... a está mais a passar rápido. You cannot repair your car by using a shell hmm use the man. You cannot. Make... Ah, eu mesmo. Me a atrás. É da minha. Wow. Wow. You are great friends. Can you join your team? Sério? Tem, temos time agora? Ah, é, vamos cá com a gás, é isso? Espucamos a Gajé. Temos o carro dela, tá né? Cheetah Cheetah Oh New Character Ai a Lyle Então o carro que chama Cheetah New Championship New Championship Então vamos lá, vamos como é que eu vou para o meu New Championship? É, isto já temos todos Ok, já percebi Então temos agora a Cheetah Starting Book ah mas posso gajo, é mesmo? Olha isso, wasting more slowly, ok vamos fazer aqui mais um mais uma provisha aqui com a nossa amiga pessoal se estão a gostar continuem a dar aí likes nos vídeos e a partilhar, agradeço imenso, ajudem imenso aqui o canal a crescer e para que eu consiga trazer aqui mais jogos espetaculares, alguns certamente são desconhecidos, como é o caso deste, não fazia a mínima que nunca tinha ouvido falar sequer. Mas achei imensa piada Está tá muito fixe Ah cabrón! Faz-me lembrar um pouco os jogos da da Nintendo Nintendo 64 O que estás a dizer? Deus é okay. bem! MP! Toma! Toma! toma. Isso! Oh! Oh caralho! Ui! Ui! curou Tanta patinha para eu passar uh, Um pouco os jogos da Nintendo Oh caraca, Não está ninguém à minha frente É muito claro! Ui, posso ir para os dois lados? Era é isso, não era? É? Pode ser. Linha do enxadinho. Eu vi para uma. Uma enxadinha boa. Ui, carasso. O que é isto? Um canhão. Um ganhãozinho. <risos> Ui, quem é que vem atrás de mim? Quieto. E agora tenho uma pistola. Uma pistola. Uma pistola. Tem uma pistola, olha aí, pomba! E a gaja dá uma paz e ocares. o que é isto? Ai, sacos! Não, era qualquer coisa, deu para ver a tempo. Estou muito rápido, muito rápido, mas dá para E me apanhei aqui alguma coisa, não dá nada de jeito, pá. Ui, ui, já, já, também estou ali. O que é que me acertou? Deu o gajo, deu o gajo, Mas cá, olha meu, como é que gastam assim a apanhar, tão rápido. Ui, ui, só foi uma voltinha Ok, vamos à outra voltinha Ih, que é se Ah, estúpido Ah, é, podia ter ido ali pelo mar Fiz ali pelo mar não a isto. Agora vais roubar com esta merda Que, que lixa, já estava. a medida boa É a sério O gajo também tinha Olha aqui, eu apanho-los todos Vai, dá-me, dá-me, dá-me dá speed Ui Toma, ah, carinhas no raio Vou me estas pernas, cabral! Uma sapateira que tu vais ver, uma caguinha de sapateira. Vira, vira, está, esteja quieto. É ah, estúpido de ter tirado a arma. Deixa-me tirar, senão não, não, não aparece outra. pressão pressão oh, oh, Olha ele aí, xa. Ui, que tanta merda. Okay, ok, ai Ai, ai, não, não, não, não, não. não. Vai atirar coisas à tua prima, pá! Vamos embora! Speed! Não tem hipótese contra me Eu sou demasiado bom! Ok, ok! E estamos a chegar ao final! Tem que acelerar, não é? Tem aqui o um nitrozito! Nitrosito, onde é que eles vêm? Não vem lá atrás! Oi, estúpido! Muito bem, muito bem! pega aqui que isto anda é gaga gaga gaga gaga. Vê para. Somma. Mikey kitty tiki. Muito bem lá lá. Os que estão aqui primeiro lugar, com muita qualidade. The charged notes fire last Charles blood each of those calls, you damn it. Já já pengen uma daquelas que em vez de estar a disparar tipo balas, estava a disparar e de... notes, not to not, say get the chickens. Né? e é tipo nossa, é assim. bem pessoal vou ficar por aqui espero que tenham gostado o jogo é muito fixe está no steam é baratinho aproveitem ele saiu há pouco tempo portanto é normal que ainda haja ou ainda seja de pouco conhecimento daqui da malta dos jogos mas é um jogo muito engraçado uh, lembra muito os jogos antigos assim de, de partidas eu não sei já agora deixa-me ver aqui é, é pena é pena. Uh, era fixe que desse para jogar pelo menos aparentemente não em formato ou multiplayer uh, na, aqui na fonte, ou multiplayer online, era top, muito bom. Uh, aparentemente, não dá, o que é uma pena. eu o aqui, Click Race? Uh, para, ah, Click Race dá para selecionarmos multiplayer, então, se calhar não dá só e online? Se calhar só não dá online, aqui não tem mais nada. Foi não. Bem pessoal, vamos ficar por aqui. quando vocês, vocês, beijos no próximo vídeo. Tchau.